Boa Boltz! O CT tomou HS, mano. Matei CT, CT, CT. Ah, liga! Ah, não. CT, Liga. Um. Ixi. Nossa, mano. Liga menos um aí, velho. Né? Ah, pra... ou oh, só, agora tem Tinha um ainda. outra ligação. É 20 segundos. correr ah mano Vou guardar. É, guarda, guarda. É, ali cabeça liga ao liga cara cabeceira liga, liga Cabe cabeceira Cabe Cabe Cabe, tá. Cabe, tá. tô junto com vocês não não espera espera espera espera espera com vocês espera espera espera liga Tô liga, espera é, liga, flash liga. espera espera Tô tá esperando. liga Moscou, moscou. É, era esse aí, era isso, Tem mais um. Ficou assim, eu acho. Forest? Fogo alto. Foi lá do van, foi lá do van. Forest. CT, CT de arma. Ah, tá na van. Nossa. Ó, tá oh, liga comendo. Da, da liga. Passar ele, mano. Passar ele, já era. Ah, dentro da liga ainda. Caralho, minhas balas não estão pegando, velho. Boa. Tem janela. Miado. Vou smocar a janela. Fogo, morreu. Pegou Mano, vamos fazer uma smokada aqui já. Agora eles estão em choque, mano. Não nada Nossa. Planta, planta, planta, planta. Pula. pula a cabecinha, velho. Sanduíche. Ah, meu Deus do céu, velho. Agora eles estão em choque, mano. KV Boa. Bangar pra cima, bora ali. Vai, banguei, banguei. Oh, Cabecinha. voltar, Nossa, mas agora é doideira voltar aqui, mano. Onde ah. tá Tetris, tetras. como é boa. Nossa, errei, essa mole. ct um CT. Dois, tem mais dois. Dois jungle, dois jangos, dois. Tem um CT na. bolsa, aqui na esquerda. Vou pular, vou pular. Um outro, vai. Tem dois. Tem um na esquerda. Morreu. Tem mais um jango. Tinha então, um vou... alto. Travaram, travado. Abriu pra você. CT, CT, CT.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 Já era. Esses boludos tem umas táticas. Nossa, foi um fake A isso, mano. Esses boludos, né, mano? Mano, é só um caverna. É só um caverna. Não tem mais ninguém. Fudeu. Tá meado, tá Sem feliz aí. Eles <risos> oh, iam é muito rápido, os boludos, mano. Ai, essa partida tá tensa, velho. Eu tô numa, numa streak aí, sei lá, mano, umas 10 vitórias na GC. Eu não queria perder, não, mano. Mais um Tets. Ah, mano, o bracinho não foi. Liga, subiu. Liga, subiu. Liga, subiu. Vai, guys. Confio. Liga, miado. Liga miado. Morto, beleza. Tem mais um pro sanduíche o Último tá atrás ah, Tá, tá frente do bomb Boa, guys Fogo, fogo, fogo, dois Último CT ou fogo Você é louco, mano Esses caras veem veio... igual um tornado, velho nossa! Boa, boa, boa. A gente tá sem bola top, hein? Tchau, tchau, tchau. É, é, certeza. Ah, não, mano. Passou todos já. O cara vem muito rápido. Não tô nem pra mole, nem pra nada. Normal, né? Foda, velho, esse estilo deles. É doideira de jogar, mano. Não, era smoke rápido, tu subir liga mano. Tem rato, tem rato. Vai ter Tetris, mano. Vai ter Tetris. Mais um, mais um. O CT, mano. Cuidado com o Tetris. Que? Que? Já vai, Boltz! É, tô virando. Certeza, Eu quer B? Tudo já. É. que B? Vou ficar na A, vou ficar na A, vou ficar na A. Aê, mano, boa Boa, boa, boa Nice, nice game, mano Valeu, valeu